Olá pessoal, tudo bem? Sabe onde que eu tô? Tô na loja de um dólar, e o que já é um milagre, porque, cara, eu, eu tento, eu fujo dessa loja que nem o diabo foge da cruz, porque, olha, toda vez que eu venho pra cá, eu venho pra gastar um dólar e gasto 20, 30, porque, eu, cara, eu compro, compro muita coisa, e eu falei assim, já que eu tô aqui nessa loja, eu vou mostrar alguns preços de alguns presentes, eu vim aqui para comprar um negócio de pasta de dente não um tubo de pasta de dente, um negócio de colocar pasta de dente para ficar em pé porque está me irritando a pasta de dente de casa, tem que comprar um desse também está me irritando a pasta de dente de casa porque a pasta de dente de casa fica caindo então eu vim comprar um aqui mas então, eu acabei de achar um negócio para o papel toalha então, é o seguinte vou mostrar para vocês, vocês já viram no canal do Anderson do Nossa Vida USA, ele faz muitos vídeos nas lojas de um dólar o canal do Albertinho Ele também faz alguns vídeos no canal de um, no canal Na loja de um dólar Se vocês assistiram no, no canal deles Vocês sabem como funciona Mas se vocês não assistiram ainda Então eu vou explicar pra vocês Tudo nessa loja é no máximo um dólar Eu falo no máximo porque tem alguns chocolates ali Que custam um pouquinho mais Tipo 89 centavos, 79 centavos Olha aqui Tem essas bolachinhas aqui Essas bolachinhas aqui são muito deliciosas Você adiciona tipo duas colheres de óleo, uma colher de água, mistura, coloca no forno por sei lá, treze... Por quantos minutos? Por 8 minutos e fica pronta a bolachinha, 1 um dólar. Faz 12 bolachinhas. Então cada bolachinha sai tipo 8 centavos. E aqui tem a mesma bolachinha só que de chocolate, com um pedacinho de chocolate. <risos> muito deliciosa também. Aqui tem algumas compotas, né? Não sei se vocês aí no Brasil costumam comer compotas, mas tem o tipo, acho que é o pepino em compota, né? Que é o Piclis em compota. Tem o cereja em compota, tem a pimenta aqui, o um ralapenho também um dólar. No Brasil teve uma época, aqui teve uma época também, que ficou muito famoso o óleo de coco. Aqui é a pasta de coco, né? Pra cozinhar. Falando que era um pouquinho mais saudável do que o óleo normal. Um dólar. Se você tem preguiça de, de cortar alho, um dólar de picar alho. Acho que não precisa ficar falando que é tudo um dólar, né? Porque é tudo um dólar. Uma coisa interessante que eu acho que tem nos Estados Unidos é isso daqui, ó. que vai fechar. Isso daqui é um negócio muito interessante, porque... Aqui, lá no Brasil, eu espremia limão na comida, espremia limão para fazer suco, aqui vem tudo na garrafinha, já é espremido, já, americano, quando fala que americano é vagabundo, americano é vagabundo de verdade. Aqui, ó, o ketchup, o Hunts, um dólar, tem quantos? 680 gramas, o ketchup, ketchup, ketchup. Aqui desse lado aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem os cereais. Não sei se vocês já viram essas caixinhas de cereal. É, eu compro muito disso daqui para minha filha. Vem cinco, então sai 20 centavos cada uma. E eu compro para ela levar na escola. Porque aqui na escola, as professoras... Minha filha tem seis anos, ela está na primeira série. As professoras pedem para eles levarem esses lanchinhos para eles comerem na sala enquanto eles estão fazendo lição. Então, depois do almoço, acho que é às duas da tarde eles podem comer um lanchinho enquanto fazem lição, Um negócio interessante, que eu, nunca, eu não lembro quando eu era criança se eu podia comer na, na sala de aula ou não. Mas é, aqui eles comem também, ela leva uma garrafa térmica de água para ela poder beber água, ela não precisa sair da sala para tomar água. Uh, aqui tem o Tossim quer dizer, é yeah, a versão Dolly do Tossim Strurls, né, a versão barata, a versão shilling, né. É um negócio gostoso, né? é um recheio, é como se fosse uma bolacha recheada, só que é fechado, então é um pacotinho, né a bolacha, um pacotinho e daí você, é como se fosse um pastel doce daí você coloca no, na, na tostadeira e derrete tudo dentro fica muito gostoso aqui ó, cereal, se você gosta de cereal esse daqui é o Fruity Pebbles, é a versão é a versão Dolly do Fruity Pebbles também um dólar, aquela caixa inteira aqui tem o pudim né tipo um Danone bem quatro por um dólar, é 20 centavos cada um aqui tem uma goiabada goiabada. Sério, meu? É a primeira vez que eu vejo goiabada aqui? É, goiabada. Uh, um dólar. Cara, eu quero levar. Mas se eu levar eu vou comer, então melhor não. Aqui, ó, leite condensado. Leite condensado, um dólar. E tudo aqui é um dólar. Eu vou ficar falando um dólar, um dólar, um dólar, um dólar. Tudo aqui é um dólar. Olha aqui. Quer dizer, isso daqui eu não sei se é bom, né? Não é gostoso. Quer dizer, muita coisa que também não é aquelas coisas. Mas olha isso daqui. Agora, eu já vou falar aqui que eu já comi o melhor nhoque do mundo, que é o meu primo, a Luane, que faz. Só que, quem não tem cão, caça como gato, né? Então, nhoque empacotado vem quanto? Vem 500 gramas, meio quilo, um dólar. O que que é? É feito do que? Nhoque do que? Vamos ver o que que é feito aqui. De batata. De batata. E farinha. Batata e farinha. Daí como que prepara? Sei lá como provaram, mas é um dólar. O um, que mais que tem aqui? Vamos ver. Macarrão, massa de pizza, batata escalopada, não sei como fala em português. Um, aqui tem alguns molhos, né? Aqui tem alguns enlatados, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Alguns enlatados aqui, por um dólar. Feijão. Teve uma época que tava caro feijão no Brasil, né? Aqui, esse daqui tá quanto? Quer dizer, tá um dólar, tá quanto? Tá um dólar, tá uma loja de um dólar, caramba. Mas quanto que vem? Vem 681 gramas por um dólar. É o feijão pinto. Aqui nos Estados Unidos esse feijão se chama feijão pinto, É o feijão pintado. E é muito engraçado, porque quando você fala isso no Brasil, o pessoal tira sarro, né? Ah, feijão pinto. Aqui desse lado aqui, ó, tem o. Tem os salgadinhos. Olha aqui, esse daqui é tipo batata da onda. É a versão dólar da batata da onda é um dólar também. Como tudo aqui, né? Como eu já falei, tudo aqui é um dólar. Nossa, deu uma, uma virada, uma reviravolta o um negócio aqui. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem esse salgadinho. Esse salgadinho, é, deixa eu explicar a sensação que é quando você come salgadinho. Imagina você dando um beijo de língua no capeta. É a sensação que você tem. Quando tá escrito fogo aqui, é porque queima, mas queima, queima até a borda do... de lá cara, enquanto você está comendo, a sua língua vai, parece que vai ficando em carne viva, mas você não consegue parar de comer. E, e é um ciclo vicioso. Começa a queimar, mais quer comer mais, começa a queimar, mais quer comer mais, nem compro mais. E tem isso aqui que parece que é pior, que é explosão. Porque esse aqui eu nunca comi. Eu comi aquele outro lá, o fogo que tem o sabor de, de limão. Esse aqui eu não, nem tento. Olha aqui a batata Lace, um dólar também. O que mais que tem de baixo? Tem a, a pipoca. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a pipoca, um de pipoca aqui, que caiu ali, um dólar, que mais? Tudo aqui é um dólar, então, aqui é prato, se você chegou nos Estados Unidos agora, não tem nada, da. não tem nada, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, vira, tá virando, aqui embaixo, tem os pratos, ó, eu preciso comprar alguns também, mas não aqui, ah, tem taça aqui do outro lado, copos, então, tipo, você chegar, Cara, se você a primeira coisa que eu aconselho quando você vier para os Estados Unidos é achar uma loja de um dólar, porque daí você vai conseguir uh, montar sua casa com 100 dólares de boa. Então, então é isso aí, galera. Muito obrigado por passar esse tempo comigo aqui do lado, aqui atrás. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui, fazer uma uma tomada aberta aqui atrás. Tem as coisas, dá para ver aqui? Aqui, ó. Tem as coisas de Natal já, porque já está chegando, o Natal está em Novembro. Então tem as coisas de Natal. E, e eu tenho que vir aqui para comprar alguns cartões, alguma coisa. Porque aqui tem tipo 18, 20 cartões por um dólar. E onde que eu deixei? Eu tinha outra coisa na mão e eu deixei aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde que está. Mas é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa Deixa seu joinha, curta, comente, compartilhe. Uh, quando você compartilha esse vídeo você ajuda, não só me ajuda, mas ajuda vocês mesmo que estão assistindo, porque quanto mais pessoas entrarem no canal, mais ideias eu vou ter mais vídeos vão sair muito obrigado, até mais tchau